A comitiva levou poucos equipamentos de guerra, pois a esperança que tinha estava depositada no segredo, não na batalha. Aragorn levou Andurin e nenhuma outra arma, e seguiu vestindo apenas suas surradas roupas verdes e marrons, como um guardião das Terras Ermas. Boromir tinha uma espada longa, semelhante à de Aragorn, mas de linhagem inferior, levando também uma escudo e sua corneta de guerra. Ela soa alto e claro nos vales das colinas, disse ele, e assim faz com que todos os inimigos de Gondor fujam. Colocando-a nos lábios, emitiu um clangor, cujos ecos reverberaram de pedra em pedra e todos que escutaram aquela voz em valfenda saltaram em pé. — Você deve evitar tocar essa corneta novamente, Boromir — disse Elrond — até que esteja nas fronteiras da sua terra e seja forçado por uma terrível necessidade. — Talvez — disse Boromir — mas sempre toquei minha corneta antes de partir. E embora daqui para frente devamos andar protegidos pelas sombras, não partirei como um ladrão no meio da noite. Olá Tolkien Talkers! Tudo bem com vocês? Hoje é quarta-feira de cinzas e eu espero que vocês tenham aproveitado bem o feriado e do carnaval! Hoje vamos falar sobre mais um membro da Sociedade do Anel. Nós já falamos do Gandalf e do Legolas lá nos TTs números 40 e 71. Vejam os links aqui embaixo na descrição do vídeo. E o TT de hoje vai para o Anderson Almeida, o Fred Berica, o Bernardo Carola e o Samuel Gonçalves. Boromir nasceu no ano de 2978 da Terceira Era, filho de Denethor II, regente de Gondor, e irmão de Faramir, o Guardião de Ithilien. Seu nome vem do outro Boromir que tinha vivido em Gondor, filho de Denethor I. Esse Boromir anterior havia derrotado os Urcs quando eles apareceram pela primeira vez em 2475 da Terceira Era, e foi ele também quem reconquistou Ithilien. Esse outro Boromir era temido até pelo Rei dos Bruxos de Angmar, mas nós vamos falar sobre ele aí em outra oportunidade. Denefor II era um homem de conhecimento profundo, porém orgulhoso. Ele amava muito Boromir, que era apenas cinco anos mais velho do que o filho mais novo Faramir. Boromir parecia com o Pai nas feições e no orgulho, mas praticamente era só nisso. Ele se assemelhava mais ao Rei Erdor de antigamente, recusando-se a casar e se divertindo principalmente com armas. Boromir era forte e destemido, e ele tinha pouca preocupação com o estudo das tradições, exceto no que dizia respeito às batalhas antigas. Ele amava o Irmão Faramir, e sempre o ajudava e o protegia. E sentado um pouco à parte, estava um homem de rosto belo e nobre, de cabelos escuros e olhos cinzentos, altivo e de olhar severo. Estava com capa e botas, como se fosse fazer uma viagem a cavalo. Na verdade, apesar de suas vestes serem luxuosas e a capa revestida de pele, estavam manchadas por uma longa viagem. Tinha um colar de prata no qual havia uma única pedra. Os cabelos cacheados estavam cortados à altura dos ombros. Num cinturão, trazia uma grande corneta com ornatos de prata, que agora colocaram sobre os joelhos. Olhou para Frodo e Bilbo com súbita surpresa. — Aqui — disse Elrond, voltando-se para Gandalf — está Boromir, um homem do sul. Chegou no início da manhã e procura aconselhamento. Pedi a ele que estivesse presente, pois aqui as perguntas que tem a fazer serão respondidas. Nem tudo o que foi falado e debatido no conselho precisa ser contado aqui. Muito se falou a respeito dos acontecimentos no mundo lá fora, especialmente no sul, e nas amplas regiões a leste das montanhas. Boromir significa joia fiel, e num certo escrito, Tolkien afirma que Boromir tinha cerca de 6 pés e 4 polegadas de altura, o que daria cerca de 1,93m. Agora tem um aspecto interessante da linhagem de Boromir. Quem viu lá o TT número 44, sobre Dol Ambroth, já sabe do que, é que eu estou falando. Eu vou até deixar o link desse vídeo aqui embaixo também. De qualquer forma, eu vou repetir aqui para a gente poder relembrar. Boromir é descendente tanto dos regentes de Gondor quanto dos príncipes de Dol Amroth. Começando pela linha dos regentes de Gondor, chegamos a Ecchelion II. Seu filho Denethor II era o regente de Gondor na época da Guerra do Anel. O primogênito, então, era Boromir, e o caçula era Faramir. Já na linhagem dos príncipes de Dol Amroth, chegamos a Adrahil II. Ele teve o filho Imrahil, que era o príncipe de Dol Amroth na época da Guerra do Anel, e sua irmã Finduilas. E teve ainda uma outra filha chamada Ivriniel. Finduilas se tornou a esposa de Denethor II e ambos tiveram Boromir e Faramir. Ora, assim nós ficamos sabendo que Boromir tem um pouquinho de sangue élfico, pois ele é descendente dos príncipes de Amroth que tinham sangue élfico. Como eu falei, vejam lá o TT número 44 para saber tudo sobre isso de forma detalhada. Apesar de entrar na história lá no Conselho de Elrod, quando todos aqueles mensageiros dos reinos da Terra-média buscaram auxílio em Imilatris, Boromir já havia participado de uma batalha que foi, na verdade, o início da Guerra do Anel, mesmo que na época ele não se soubesse disso com certeza. O que acontece é que desde 2.901 da Terceira Era, Ithilion foi ocupada por forças de Sauron, mas ele não havia violado o rio Anduin para atacar Gondor mais profundamente, ganhando tempo enquanto ele reunia mais força. No final da Terceira Era, Sauron havia recuperado o que podia dos Anéis de Poder e tinha começado a vasculhar o rio Anduin em busca do Um Anel. Em 2951 da Terceira Era, ele se declarou abertamente, juntou forças e fortificou Mordor. E em 3009 da Terceira Era, Gollum foi capturado e Sauron descobriu que o Anel foi parar numa terra distante e desconhecida chamada Condado. Quando Gollum foi solto de Mordor em 3017 da Terceira Era e, em seguida, capturado por Aragorn nos Pântanos Mortos, Sauron ficou alertado e então enviou os Nazgûl para atacar as ruínas de Osgiliath e procurar ali pelo Um Anel. O objetivo de Sauron com esse ataque era testar a força e o preparo de Denethor, e também fazer com que a aparição dos Nazgûl parecesse apenas uma parte da sua política contra Gondor e assim esconder dos sábios que ele estava na verdade em busca do Um Anel. Um dia antes desse ataque, Faramir e depois Boromir tiveram um sonho profético, mas daqui a pouco nós vamos falar sobre isso. No Conselho de Elrond,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 Na mesma ocasião, a Floresta das Trevas foi invadida, e a batalha permitiu que os Cavaleiros Negros passassem para o Oeste em busca do Anel. Assim foi que Sauron preparou dois golpes, nos quais mais tarde muitos viram as origens da Guerra do Anel. Foram desferidos juntos. Os Orcs atacaram o Reino de Thranduil com ordens de recapturar Gondor e o Senhor de Morgul foi enviado abertamente para combater contra Gondor. Essas ações ocorreram perto do final de junho de 3018. Assim, Sauron testou a força e o preparo de Denethor e descobriu que eram maiores do que esperaram. Mas isso pouco perturbou, pois usaram pouca força no ataque e seu principal objetivo era que o surgimento dos Nazgûl parecesse apenas parte de sua política de guerra contra Gondor. Portanto, quando Osgiliath foi tomada e a ponte foi destruída, Sauron deteve o ataque e ordenou aos Nazgûl que iniciassem a busca do Anel.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 Por meses, então, ele continuou juntando forças para preparar um ataque com força total sobre Gondor. Contudo, quando ele descobriu sobre o herdeiro de Elendil, ele alterou seus planos e procedeu imediatamente a uma nova investida sobre os Giliath, e depois ao Cerco de Gondor. Voltamos então ao sonho que Faramir teve um dia antes do ataque de Sauron aos Giliath. Depois, Boromir teve também o mesmo sonho, e ele disse que via o céu do leste ficar cinza escuro, e havia um trovão crescente. Mas no oeste uma luz pálida permanecia, e vindo dela eu escutava uma voz, remota mais clara, gritando. Procure a espada que foi quebrada, em Ladris ela está. Mais fortes que de Morgul em cantos, conselhos lhe darão lá. E lá um sinal vai ser revelado, do fim que está por vir, e a ruína de Isildur já acorda e o Pequeno já vai surgir. Mais uma vez, maravilhosa a leitura do nosso amigo Ricardo Inter, mas depois aqui ainda vai ter uma outra participação dele nesse vídeo. Então, sem dúvidas, foi um sonho profético. Mas como é que poderia um homem sonhar com algo que aconteceria no futuro? É claro que temos aqui um elemento da Providência Divina, pois foi um indicativo de como a guerra contra Sauron poderia ser ganha. Mas Faramir e Boromir não entenderam quase nada do que foi dito no sonho, então eles resolveram falar com seu pai. Apesar de ser um sábio nas tradições, Denethor disse apenas que Imladris foi um vale no extremo norte, onde morava Elrond, o meio-elfo, o maior dos eruditos na tradição. Faramir, vendo a situação de desespero que todos se viam, ficou ansioso para pegar a estrada e buscar esse local chamado Imladris. Mas como seria um caminho de muitas dúvidas e perigos, Boromir assumiu esse risco. Denethor não quis consentir com a viagem de início, mas Boromir acabou pegando a estrada e só com muita dificuldade conseguiu descobrir a localização da casa de Elrond. Agora olha só que interessante. Tem um momento no Conselho de Elrond em que é falado o que houve com o um Anel quando Sauron foi destruído, e nem Boromir, que era filho do Regente de Gondor, ou seja, ele mesmo provavelmente seria o próximo Regente, sabiam que foi Isildur quem pegou o Anel muito tempo antes. Ele disse que os Homens do Sul pensavam que o Anel tinha desaparecido há muito tempo. Mas Elrond informa a ele que realmente essas notícias só tinham ido para o Norte, e apenas a algumas pessoas. Boromir falou no Conselho que Gondor era um grande bastião de defesa contra Mordor, e que ele vinha sofrendo muito no combate contra o inimigo, mas ele não tinha ido a Emilatris em busca de reforço militar, mas sim de aconselhamento. Quando soube que Um Anel estava ali, ele quis que fosse levado para Minas Tires para auxiliar na defesa de Gondor, mas Elrond lhe explicou que o Anel não poderia ser usado para o bem, pois ele deturparia tudo, por mais que as intenções fossem boas. Como era sua intenção voltar a Gondor, Boromir se junta à Sociedade do Anel. Ele se opôs a atravessar pelas Minas de Moria, mas foi volto vencido, e ele também alertou que seria perigoso passar pelos domínios da Senhora de Lothlórien. Ao sair de lá, Boromir ganhou de presente de Galadriel um cinto de ouro. Quando a Companhia navegava pelo rio Anduin, Boromir começou a ter pensamentos sobre um anel. Quando eles chegaram em Nenhithuel, próximo a Zemimuil, Frodo foi vagar pela floresta, e Boromir o seguiu. Ele tenta convencer Frodo a levar o Um Anel para Minas Tirith, mas o Hobbit sabe que essa não era a melhor escolha. Boromir acreditava que poderia se tornar um Grande Comandante se tivesse o um Anel. Esses elfos e meio-elfos e magos eles talvez fracassassem. Apesar disso, ainda tenho dúvidas se são sábios, e não apenas tímidos. Mas cada um é do seu modo. Homens de coração sincero, estes não serão corrompidos. Nós de Minas Tirith temos permanecido firmes através de longos anos de provações. Não desejamos o poder dos senhores dos magos, só a força para nos defendermos, a força numa causa justa. E veja, em nossa necessidade, o acaso traz à luz o Anel de Poder. É uma dádiva, eu digo, uma dádiva aos inimigos de Mordor. É loucura não fazer uso dela, não usar o poder do inimigo contra ele mesmo. Os corajosos, os destemidos, só estes conseguirão a vitória. O que não poderia fazer um guerreiro nesta hora, um grande líder? O que Aragorn não poderia fazer? Ou, se ele recusar, por que não Boromir? O Anel poderia me dar poder de comando. Como eu poderia rechaçar os exércitos de Mordor, e todos os homens seguiriam minha bandeira? Boromir começa a exigir o Anel de Frodo, que não vê outra alternativa a não ser colocá-lo no dedo e fugir na hora que Boromir avança para ele. Ele se arrepende do que fez, mas já era tarde demais, pois Frodo havia sumido. Ao voltar para o acampamento, ele só diz que teve uma discussão com Frodo, e então Merry e Pippin partem para procurá-lo, e Boromir vai ao encontro deles. Eles são cercados por orcs, e Boromir mata muitos ali, mas na volta para o acampamento aparece uma nova letra de mais de 100 orcs. Boromir luta bravamente e toca sua grande corneta para chamar ajuda. Aragorn corre em seu auxílio. Uh! A uma milha, talvez, do Barf Galen, uma pequena clareira não muito distante do lago, encontrou Boromir. Estava sentado e recostado numa grande árvore, como se descansasse. Mas Zargord viu que ele estava perfurado por muitas flechas com plumas negras, Ainda se via a espada em sua mão, mas estava quebrada perto do punho. A corneta, partida em duas, descansava ao seu lado. Viu muitos óculos abatidos, empilhados em toda a volta e aos pés de Boromir. Aragorn ajoelhou-se ao lado dele. Boromir, abrindo os olhos, esforçava-se para falar. Finalmente, lentas palavras afloraram. Tentei tirar o anel de Frodo, disse ele. Sinto muito. Paguei por isso. Seu olhar desviou para os inimigos caídos. Pelo menos vinte. Eles se foram. Os pequenos, os óculos os levaram. Acho que não estão mortos." Fez uma pausa, na qual seus olhos se fecharam de cansaço. Depois de um momento, falou outra vez. Adeus, Aragorn. Vá para Minas Tirith e salve meu povo. Eu falhei." Não!" disse Aragorn, pegando-lhe a mão e beijando sua fronte. Você venceu. Poucos conseguiram tal vitória. Fique em paz. Minas Tirith não sucumbirá." Boromir sorriu. — Para que lado foram? — Froda estava com eles? — perguntou Aragorn. — Mas Boromir não falou mais nada. — Que pena! — disse Aragorn. — Assim parte o herdeiro de Deneshor, senhor da torre da guarda. É um fim amargo. Agora a comitiva está completamente desfeita. Fui eu quem falhou. A confiança que Gandalf depositou em mim foi em vão. O que farei agora? Boromir me incumbiu de ir a Minas Tirith, e meu coração deseja a mesma coisa. Mas onde estão o Anel e o Portador? Como poderei salvá-los, e salvar a demanda do desastre? Boromir morreu com 41 anos de idade. Aragorn, Legolas e Gimli colocaram o corpo de Boromir num barco, dobraram o capuz e o manto e colocaram sobre a sua cabeça, pentearam seus cabelos sobre os ombros e na cintura estava o cinto dourado de Lórien, e o elmo ao lado do corpo. A corneta que estava partida e os punhos com o um pedaço da sua espada foram colocados atravessados sobre ele, e sobre os seus pés colocaram algumas espadas dos orcs. Então empurraram o barco na correnteza. Aragorn e Legolas cantaram o lamento por Boromir. Por Rohan, sobre charco e campo onde alta cresce a grama. O vento oeste vai voando e em torno aos muros clama. Que novas tu, ó vento, vais à noite revelar? Viste Boromir o alto andando no luar? Por amplas águas, sete rios escuros o vi descer. Por terras ermas foi-se embora até desaparecer. Nas sombras que cobrem o norte, não mais vi ao redor. O vento norte viu talvez o filho de Denethor. Ó Boromir! Dos altos muros a oeste eu entrevi, mas da região de homens deserta, voltar eu não te vi. Da boca do mar, das pedras e dunas, o vento sul voa. Traz das gaivotas o lamento e ao portão geme à toa. Que novas do sul, ó oh lamuriento, esta noite tu me dás? Onde está o belo Boromir? Demora e eu não tenho paz. Onde ele mora, não perguntes. Lá tantos ossos vão. Em praias brancas ou escuras, sob tormentoso chão. Desceram tantos o Anduin fluindo para o mar. O vento norte detém novas de quem aqui vai passar. Ó Boromir, além das portas ao sul, a estrada investe. Mas tu, do mar, com as gaivotas chorosas, não vieste. Dos portões reais o vento norte vem e as cataratas sobrevoa, e claro frio em torno à torre sua trompa alto ecoa. Que novas do norte, ó vento forte, me trazes nesta hora? Que é de Boromir o ousado? Há tempos foi embora. No Amonhan ouvi seu grito, com muito se bateu, o seu broquel e sua espada o rios recebeu. A fronte alta, o rosto belo, o corpo ao rio doaram. E Rauros de ouro, cataratas ao peito carregaram. A torre da guarda, O Boromir, ao norte observará. As cataratas de ouro, Rauros, até que o tempo findará. O barco funerário foi visto três dias depois por Faramir em Osgiliath, Mas os pedaços da corneta haviam caído na água foram recuperados e entregues a Benethor. Sobre a Grande Corneta de Boromir, ela era um legado da casa de Húrin, não aquele Húrin da Primeira Era, mas o que havia sido regente do rei Minardil, em Gondor. «Recordo-me de que Boromir levava uma corneta», disse Frodo finalmente. «Recorda-se bem, e como uma pessoa que esteve realmente com ele», disse Faramir então talvez consiga ver com os olhos de sua mente, uma grande corneta feita do chifre do Boi Selvagem do Leste, adornada de prata e com inscrições em caracteres antigos. Essa corneta os primogênitos de nossa casa carregaram por várias gerações, e afirma-se que se ela fosse tocada no momento de necessidade em qualquer lugar dentro das fronteiras de Gondor, como era o reinado antigamente, sua voz não passaria despercebida. Era uma corneta de caça feita por Vorodil, o pai de Mardil, primeiro regente de Gondor. Ela foi feita com o chifre de um boi do gado de Aral, que vivia perto do Mar de Rum. Aral era o caçador dos Valar, que costumava vir para a Terra-média nos dias antigos. Em alto élfico, o conhecemos como Oromir. Depois de Vorodil, se tornou tradição que o filho mais velho do regente carregasse a corneta. E assim foi feito por 27 gerações até chegar em Boromir o herdeiro de Denethor II. Boromir era o Alto Guardião da Torre Branca. Não são especificadas as suas atribuições desse posto, mas sabemos que o título de Guardião era utilizado para a posição de autoridade em Minas Tirith. Além disso, Boromir era o Capitão-Geral das Forças de Gondor. Então é isso, meus amigos. Essa é a história do bravo Boromir, o valoroso guerreiro de Gondor. Vamos continuar falando dos demais membros da Sociedade do Anel. Inclusive, no próximo domingo, nós falaremos de mais um deles. E fiquem ligados, pois na próxima quarta-feira, no dia 8, nós teremos um TT mega especial de aniversário de um ano do canal. É, meu povo, passou voando! E nós vamos publicar aqui a palestra completa que Ronald Kim se proferiu na USP há algumas semanas. E por que, que esse vai ser um TT especial? Simplesmente porque é uma palestra de duas horas com o maior tokenista do Brasil e ainda uma hora de bate-papo com ele, ou seja, são três horas de pura imersão na vida e obra de J.R.R. Tolkien. Eu quero deixar um abraço aqui para os Tolkien Talkers Bruno Silva e Gabriel Soares, vulgo Joystick Sem Fio. Então, um abração para vocês aí, rapaziada! Eu peço que vocês curtam esse vídeo, deixem seus comentários aqui embaixo, e quem ainda não está inscrito, faça já sua inscrição no canal. Ative as notificações para não perder nenhum vídeo. É sempre um prazer falar de toque com vocês. Então, até o próximo vídeo e um abraço!